Seja bem vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou começar a história do Fiat Tempra, é o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! O Fiat Tipo 3, o Tipo 3, projetado pelo Instituto Idea, foi lançado na Europa em 1990 em substituição ao Fiat Regata. A primeira ideia da Fiat era batizar o Fiat Tipo de Dui, dois em italiano, com o objetivo de que toda a linha Fiat fosse referida por números, seguindo a ideia do Fiat Uno. O Fiat Tipo seria Dui, o Fiat Tempra seria 3 de 3, e o Fiat Chroma seria 4. Depois acharam melhor a ideia de acrescentar Tipo na frente do número, exceto para o Fiat Uno, ficando então Fiat Uno, Fiat Tipo Dui, o Tipo, Fiat Tipo 3 o Tempra, e Fiat Tipo 4, o Croma. Embora o Fiat Tempra e o Fiat Tipo sejam dois carros bem diferentes, eles compartilham a mesma base, sendo o Fiat Tempra derivado do Fiat Tipo. A ideia inicial da Fiat Italiana quanto ao Fiat Tempra era que ele fosse uma versão sedã do Fiat Tipo, porém resolveram fazer um carro totalmente diferente, compartilhando apenas a base. Por isso, Ambos tinham a mesma distância entre eixos. No início da década de 90, a Fiat tinha uma participação em nosso mercado apenas com as linhas Uno, Prêmio, Elba e comerciais pequenos como a picape e o furgão Fiorino. Visando a entrada em um segmento superior, o de médios de luxo, a Fiat trabalhava em um novo produto para atender clientes que exigiam mais requinte, conforto e desempenho dentro da marca. Por diversas vezes, em 1991, protótipos do Tipo 3, designação interna do projeto, foram flagrados em testes realizados pela engenharia experimental da Fiat no Brasil. Durante os testes de desenvolvimento do carro brasileiro, em sua adaptação, foram identificados 3.600 itens de risco. Como, por exemplo, só para as vedações, foram feitos 85 novos itens de desenvolvimento e foi criado um sistema inédito de aeração interna, onde o ar do compartimento de passageiros escoava através do vidro traseiro para o porta-mala, saindo para o exterior, por trás do para-choque, através de janelas, válvulas de plástico e borracha. Em função disso, o cano de escapamento era inclinado para a esquerda para evitar que os gases de escapamento entrassem no interior do veículo caso essas válvulas apresentassem defeito. Foram 110 protótipos produzidos. Aos poucos, o carro ia aparecendo. No Centro Tecnológico de Transporte do Senai, no bairro de Deodoro, no Rio de Janeiro, funcionários de revendas Fiat receberam treinamento mecânico antes do lançamento do carro e lá, um jornalista da revista Manchete fez fotos do carro pré-série ainda em segredo. Até seu nome ainda não estava definido. Em outubro de 1991. A Fiat fez a apresentação do seu primeiro carro médio de luxo do Brasil, o Fiat Tempra, em Aruba, no Caribe, depois de pouco mais de um ano de ter sido lançado na Europa como linha 1992. O nome Tempra, em italiano, significa tempera, aquele que tem temperamento forte, em alusão à esportividade do modelo. No sétimo Salão Nacional dos Transportes, Brasil Transpo, em 1991, no pavilhão do AIMB, em São Paulo, o Fiat Tempra foi apresentado ao público. A base do Plano Qualidade Total do Fiat Tempra era formada pelo então diretor vice-superintendente da Fiat do Brasil, Eugênio Alzati, pelo então diretor comercial Roberto Bolgos e pelo então gerente de montagem Akira Hakamada que impuseram exigências rígidas no desenvolvimento do carro para o Brasil, que tinha 35% de componentes nacionais, com o restante importados da Itália, Japão e Argentina. Foram investidos cerca de 300 milhões de dólares em automação e sistemas na fábrica de Betim, em Minas Gerais. No início de sua produção, a cada cinco horas, uma unidade de Fiat Tempra era produzida em Betim. O Fiat Tempra brasileiro era visualmente igual ao vendido na Europa. Ele foi concebido desde o início com quatro portas e sua carroceria de três volumes tinha uma linha de cintura alta, trazia perfil aerodinâmico com sua frente em cunha com coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,32, grande área envidraçada, portas com grande ângulo de abertura, que atingia 80 graus nas traseiras, invadiam um teto sem calhas, vidros rentes à carroceria e uma alta e imponente traseira. Vinha com espelhos retrovisores elétricos vazados, vidros elétricos com bloqueio central, sendo que os vidros das portas traseiras abriam totalmente, terceira janela no meio da coluna traseira, que auxiliava na visibilidade e práticas maçanetas pintadas em preto fosco. Na dianteira, acima dos para-choques envolventes, ficavam dois grandes faróis retangulares com regulagem em altura, com as setas nas extremidades e, na traseira, lanternas que invadiam as laterais. O Fiat Tempra era oferecido em duas versões, com os nomes de Fiat Tempra para a versão de entrada e Fiat Tempra Ouro para a versão mais completa. Internamente, o Fiat Tempra vinha com bancos revestidos em tecido navalhado, que também forrava as portas, tinha um volante de quatro raios com buzina central e regulagem, botão de abertura interna do porta-malas, painel funcional com boa ergonomia e um amplo porta-luvas que trazia uma lanterna com alcance de 3 metros, que podia ser ligada no acendedor de cigarros. Vinha também com antena eletrônica, vidro traseiro térmico e painel de instrumentos com dois mostradores circulares maiores, sendo o velocímetro à esquerda e o contagiros à direita, e dois marcadores semicirculares, sendo o marcador de combustível à esquerda e marcador de temperatura de água do motor à direita, além de 14 luzes espia. Para a versão de entrada, os opcionais eram ar-condicionado, direção hidráulica, ar-quente, vidros verdes e regulagem dos bancos dianteiros. Já para a versão ouro, o espelho retrovisor interno automático figurava entre os opcionais. Pintura metálica e toca-fitas antifurto eram opcionais para ambas as versões. Na mecânica, ambas as versões traziam o mesmo conjunto propulsor. O Fiat Tempra vinha com motor e câmbio herdados do Fiat Regata Argentino, feitos pela Cevel na Argentina, derivada do Fiat Twin Cam, premiado e conceituado na Europa criado por Aurélio Lampredi, engenheiro da Ferrari. Este motor equipou diversos modelos Fiat na Itália, como o Tipo, o Chroma e o próprio Tempra, e em versões esportivas do Fiat Ritmo, a Abarth 125 e depois na 130TC nos anos 80, tendo sido campeão por 17 vezes no Rally WRC. Seu motor 2.0 com 4 cilindros tinha 1.995 centímetros cúbicos, 8 válvulas, duplo comando de válvulas no cabeçote, com alimentação feita por um carburador Weber 34 DMTF de corpo duplo, a gasolina, designação 149E011, ou a álcool, designação 149E111, tração dianteira, que gerava 99 cavalos e 16,4 kgfm de torque com ambos os combustíveis e transmissão C510 de 5 marchas. Também vinha com catalisador para atender a então nova legislação. Vinha com suspensão diferente do modelo italiano em função de nossa pavimentação, Sendo usado um conjunto de suspensão derivado da Thema, independente com o sistema McPherson em ambos os eixos, na dianteira com braços inferiores transversais, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora. Na traseira vinha com dois braços de reação longitudinais ancorados ao bloco, barra estabilizadora, e conjunto mola-amortecedor no mesmo eixo vertical, sistema semelhante ao da Alfa Romeo 164 e tinha também um reforço estrutural ao monobloco. O Fiat Tempra vinha com freio a disco ventilado na dianteira e na traseira, rodas de aço de 14 polegadas, media 4,35m de comprimento, 1,70m de largura, 1,45 de altura, com entre-eixos de 2,54 metros, capacidade de porta-malas de 552,4 litros e pesava 1.260 quilos, conforme dados do manual do proprietário. Você está saindo do passado e entrando num outro tempo. Entre 1991 e 1992, a imprensa especializada flagrou em diversos momentos testes da engenharia experimental da Fiat com protótipos do Fiat Tempra duas portas rodando pelo país. O carro também foi flagrado dentro da fábrica de Betim. No final de 1992, como linha 1993, o Fiat Tempra ganhou um ar esportivo com o um lançamento da versão Duas Portas no salão do automóvel. Inicialmente, seria fabricado no Brasil para atender o mercado interno e exportação. As mudanças estruturais ocorreram nas colunas B, que foram deslocadas para a traseira do carro, para que as portas aumentassem de tamanho, para facilitar o acesso ao banco traseiro. Também ganhou janelas traseiras basculantes, para uma melhor circulação de ar interno. Outra alteração para o modelo com duas portas foi na mecânica. A relação final de transmissão ficou mais curta, com a alteração da relação do diferencial de 3,56 para 1 para 3,73 para 1, gerando uma ligeira melhora no desempenho, tornando-o mais ágil. Essa alteração se estendeu também para a versão quatro portas. Todos os outros itens de acabamento, motor e suspensão eram iguais aos da versão 4 portas. 1993, com pequenas alterações estéticas e um novo motor, foi lançado o Fiat para 16 válvulas. Visualmente, ele ganhou nova grade dianteira, novos para-choques com maiores aberturas para refrigeração e, opcionalmente, faróis auxiliares de longo alcance. As rodas passaram a ter acabamento polido e um friso externo em grafite, mesma cor aplicada aos parafusos. Na traseira, o emblema Tempra 16 válvulas vinha em dourado e a inscrição 2.016V aparecia nos borrachões laterais. Internamente, vinha com revestimento opcional em couro para volante, alavanca de câmbio e bancos com os bancos dianteiros com regulagem elétrica. O painel passou a vir com nova programação visual com iluminação de fundo em vermelho e nova grafia. Os retrovisores externos vinham com lentes azuladas e podiam vir com sistema de som CD player com estojo para seis discos. <SILÊNCIO> para 16 válvulas, o primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil. tem 16 válvulas, seu lugar é aqui. Na mecânica, o motor 2.0 passou a ter duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape por cilindro, com injeção eletrônica de combustível multipoint, com um bico injetor para cada cilindro, com uma única central de comando e foi projetado pela matriz da Fiat na Itália juntamente com a fábrica da marca do Brasil, construído na Argentina pela Cevel. Ele possuía duplo comando de válvulas, sendo um para as oito válvulas de admissão e outro para as oito válvulas de escape, sincronizados pela mesma correia dentada. Ele utilizava bloco de liga de alumínio, com as velas de ignição posicionadas no centro da câmara de combustão, que possibilitava a queima total da mistura ar-combustível e a exaustão completa dos gases queimados. Sua sonda lambda media a emissão dos poluentes e reformulava todas as variáveis para que os padrões antipoluição estabelecidos na época fossem obedecidos sem prejudicar o desempenho e o consumo do carro. Com isso, ele passou a gerar 127 cavalos, com 18,4 kgf·m de torque, e recebeu um novo sistema de escapamento em aço inox 4x2x1 para proteção do catalisador quando o motor ainda estivesse frio. E os anéis de segmento do pistão passaram a ser de deformação controlada, tipo torcional inverso, garantindo lubrificação permanente e uniforme nas paredes dos cilindros, casquilhos e bronzinas trimetálicas. As cabeças dos pistões eram refrigeradas com jato de óleo e o bloco do motor recebeu reforço lateral. Na transmissão, Todos os componentes da caixa de câmbio foram superdimensionados, com têmpera reforçada e o disco de embreagem e platô tiveram carga recalibrada para suportar maior esforço. Na suspensão, amortecedores foram recalibrados e as barras estabilizadoras aumentadas de 20 para 21 mm na dianteira e de 19 para 20 mm na traseira, para garantir melhor estabilidade. Também ganhou freio a disco nas quatro rodas, com servo freio de 8 polegadas, sistema ABS e nova relação da caixa de direção. Novo para 16 válvulas. O primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil. Nossa, você jura que é 16 válvulas? Que máximo! Tá lindo! É tipo comando. Super espaçoso, acabamento perfeito. Esse carro anda, hein? Elétrico. Olha como ele segura na curva. Delícia! Estou fazendo de 200 sem percebi. Nossa, nesse cara me segura! seguro. 16 válvulas, seu lugar é aqui. Na edição de junho de 1993, a revista Quatro Rodas publicou o resultado de um teste de longa duração com o um Fiat Tempra Ouro, que rodou mais de 60 mil quilômetros durante 14 meses em percursos rodoviários e urbanos e foi desmontado e aprovado com destaque para a mecânica, com baixo desgaste do bloco do motor, pistões e carburador, além da embreagem e homocinéticas. Também na revista Quatro Rodas, só que na edição de outubro de 1993, na seção Segredos, foi publicado um flagrante com diversas fotos da versão Station Wagon camuflada do Fiat Tempra em testes no Brasil, inclusive com fotos de detalhes de seu interior e de suas linhas externas. Em 1994, a Fiat continuava em testes com a perua Tempra, a nomenclatura da linha foi alterada, juntamente com os equipamentos de cada versão, e o esportivo da linha, o Fiat Tempra Turbo, chegou ao mercado. O detalhamento da linha 94 e as evoluções da linha, veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza a primeira parte da história do Fiat Tempra. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!